Na sua opinião, qual o nome do jogador ou então dos jogadores que colocarão o Brasil de volta ao topo do mundo no CSGO? Talvez duplas de jogadores novos como Yuri Cacerato ou Chelo e Jota? Ou então algum jogador mais experiente que faz parte da velha guarda do jogo, como Fallen, Cold, Taco. Não podemos descartar também a possibilidade de um time que junte juventude com experiência. Bem, o que eu sei é que hoje a maior promessa do CSGO brasileiro nasceu em 2004. É Riffler, jogava no MBR Academy e acabou de subir para o time principal. Seu nome? Felipe Uji. Seu vulgo? Insane. Bob Ram. Talvez o segundo, o primeiro, o o Halzer. Insane. dancing com o devil. A esquerda. Find Spang! Nice!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 Historicamente, esses brasileiros aí do olho puxado trazem alegria para o CS nacional. Bit, Nakano, FNX, todos esses, têm o um olho puxadinho e fizeram história. O Bit e o Nakano no CS 1.6 e o FNX, né, lenda, no CS 1.6 e também no CS GO. E para quem é supersticioso ou então para quem gosta de coincidências, bem o ligue nisso, o Insane tem 18 anos, joga no MIBR, ele era do MIBR Academy, tá jogando muito, tá amassando. Sabe em que ano ele nasceu? 2004. Em 2004, sabe qual time que amassava todo mundo aqui no Brasil no CS 1.6 e amassava tanto que pouco tempo depois foi pra gringa ser campeão mundial? O MIBR. Eu não acho que é coincidência, eu acho que a história já começou a ser escrita, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Mas afinal, quem é Insane? Quem é? Felipe Ud, de onde veio, o que come, o que faz? Quatro! O vídeo de hoje é especialmente sobre ele, porque se você tem alguma esperança de ver o Brasil ser campeão mundial do CSGO, mano, esse carinha aqui pode ser os responsáveis. O Insane começou a jogar profissionalmente pelo time da Rush Sports, e isso em abril de 2021. Porém, rapidamente, mais precisamente em quatro meses, ele já foi para o MIBR Academy, onde ficou até janeiro de 2023, quando foi movido para o time principal do MIBR, onde junto de Exit, Turtle, BRN Henrique e Beach como coach, começaram muito bem a temporada, jogando contra alguns dos melhores times do mundo. O desempenho desse garoto realmente está impressionando. Deu um link aqui na HLTV. Rate 2.0 de 1.21. Uma média muito boa ali de kills por round Uma porcentagem ótima de headshot Ele é realmente um cara de muito impacto Mesmo não sendo alper, ele é rifler E só pra vocês terem noção, esse rate 2.0 dele no momento Está superior ao rate 2.0 do próprio Simple O moleque tem futuro, devemos ficar de olho Quem está falando isso não sou só eu Michel, Apocão, Gaules Todo mundo está empolgado com esse cara Vou falar uma coisa, o Insane Se ele jogar mais um mês assim, ele vai ser dono Time. O Insane, em um mês de MBR, se ele jogando o que ele está jogando, por mais um mês, ele é o dono do MBR. Não <risos> quero criar um hype necessário, falando sério, mas tipo assim, eu não me lembro nos últimos tempos de um Hulk, do iniciante que começou tão bem que nem ele. Agora, o time principal do MBR, ele está se destacando muito, o pessoal está conhecendo, porém, desde a época do Academy, ele... Já se mostrava ser diferente. Dezembro bom, de 2021. MIBR Academy versus, é nada, versus Sports. Não, deu um não, ligue nisso. De é Esse malvadão é o Insane. Cara. Que controle de spray, mano. Juro. Mal... E que balinha, cara. É. Insane malvadão. Ah, mas é no eco. Foi no eco. No eco é fácil. Você não faria isso no eco. Você ia matar o primeiro e já ia morrer pro segundo. Agosto de 2021. Agora olha o Insane. É. MIBR... Bugsters versus feitos no pug. Round difícil, hein, mano? Se não estou enganado, isso aqui foi um torneio feito pelo próprio MBR para definir o time que seria o MIBR Academy. E foi aqui que eles encontraram o um Insane. Olha essa play que ele fará, ó. 4x2. meio. Tá difícil ali pra ele passar, conseguiu um. passar. ver varanda. Vou esperar você jogar. Agora já tá 3x2. Varanda. 3x1 agora. Insane sozinho versus 3. muito difícil esse round cara Dani Dani Dani Dani Dani Dani Dani Dani Dani Dani é muito bom. Isso aqui foi muito louco, porque o Dani Dani Dani Dani Dani Dani Dani Dani Dani Dani Dani Dani Dani Dani Isso aqui é de Bora, setembro pô. de 2021, Dani Academy Dani Dani Dani Dani Dani a Dá pra minha aí, guys. 10x6 A, 6. a Nip, Nip já é os fechou o primeiro force. mapa, a Nip vai ganhar o seu primeiro mapa também Tome Tome Dane. Nossa, ele conseguiu fugir ainda, conseguiu mano Conseguiu sair vivo, Insane, 3x3 Põe a câmera nele Nossa. Insane Insane, 2x1 4 kills pra ele Deixa o último kill pra ele, por favor Zane, ah, 5K. Refusa. Tá Beleza, louco, velho. Fala dele. Nesse time do MBR Academy também tinha ali o BRN Zan, que hoje também está no time principal. Esse clipe aqui é de janeiro de 2022. Já tem um ano já. MBR Academy espancando não. Espancando, não. Ganhando aí do time principal da Sharks. O time da Sharks já tinha o Lucãozzi, o Zev, enfim. Ó, o Insane já fez uma kill. Pegou tem. o pezinho. Tem. Dois contra um. Então, ela tela deu uma Cara, travada ali, deu uma travou. bugada. Que isso? É, morreu que ali. Raude. Que round mesmo. O cara estuda o jogo, mano. Aquele pezinho ali, pô, no time. Mas aí é fácil. Eu quero ver ele fazer isso no time profissional. No MBR, MBR, Porque MBR a cada e é MBR MBR. versus Fnatic. Nossa, os caras estão tá parados na Insane. fonte. Galera, agora vi, jogadores velho. erram, velho. E aqui, o Insene provavelmente errou em alguma jogada e o pessoal já tava hateando no chat. O Apoca tava falando disso. O que é normal. Todo próprio player erra. O Fallen esses dias tava falando que eles ganharam lá o Major porque o Simple chutou. Chutou entre a partida. O Simple. Galera, cara vi, jogadores velho. erram, velho. É normal. Se o Simple que falasse, errou, o Insane não que pode? Que pode que para. Cara é errado, Mas enfim, round difícil é. pro MBR, tá? É. Um tá. É. Um tá. tá? Só o um Insane com o M4, ó. Uma kill. Foi armado da Fnet. Não pode errar toda hora, né? Se o cara errar toda hora, ele não é um Beleza, sério. Um 2, não, né? Não 2 e 3. Nossa, beleza! Que noção, cara! Pegou em fome! Ele viu! Tá preso e ele, um ele sabe. Toma, toma um brado. Toma. Toma um é brado, toma. toma. Um <risos> <risos> <risos> oh, cara que Moura, decide pai. trocar um tiro com o Insani assim na frente a frente, é bem legal o cara que bicho <risos> é brabo, velho. O bicho é brabo. É brabo. Maluco é brabo. Vamos ver qual é que é a boa mesmo. dessa play aqui na noobs. O que que o Insane oh. fez, mano? O que que o Insane oh. fez? Quero ver... Eu queria ver na tela dele, mano Ah, mas é eco seco Repito, você não é ia é matar o primeiro e ia morrer depois Você mesmo que tava comentando isso Pode parar Você que fuma maconha, você vai morrer Vamos ver outra aqui, ó Ainda naquela partida contra Existe, a Fnatic Resiste, matou Insane pegou o alfa do Henrique sabe que tá o caminhão, é só esperar. Espera que ele vai, vai sair. Que sair. Ele vai ter que sair. Olha ele querendo sair. Não! Agora ele não pula mais. Tá, então, tá 3x2. Tá difícil, mas não parece. Tá difícil, mas, mas tá tem, difícil, tem como. Né? É. Por isso que eu falo: 3x2, do nada vira 1x2, cara. Que bizarro, mano. Ele vai direto? Nossa! Calma! Mano, detalhe, tá? Ele não é Alper, ele é Riffler Gente do céu Ó, esse round aqui contra a Complexity Foi insano, mano Ó, 2x1 vai virar 3x1 O Exit vai morrer, ó Morreu Põe na tela do Insani, cara Por favor 3x1, mano 13x11 dos caras Põe na tela do Insani o Dançando com o devil Vamos ver esse clutch encontra o Fang Está na caixa E o Sonny Põe a caixa! Que golpe com o Tec-9! Eu vou mostrar essa play na tela dele Junto do áudio do time da MBR, Ou seja, da comunicação dos caras A reação deles nesse clute foi insano Insano Insano Deu um ligue, ó Vou até ficar quieto Não vai ficar rápido Alpa esquerda Pega alto, olha o jacaré pedindo alto. Pausa, pausa, pausa. Quando eu botei o todo, foda esse daqui? É. O já tá bem tranquilo, o MBL. O troca-troca aí é... É. É, gente, né? é. 2x1. Ontem a gente jogou essa... Eu não sei se você acompanhou ontem as ZLB1 que ele jogou ele não conseguiu, Muito. foi duas. É. Teve uma Anubis também, Anubis aí que a gente chegou contra um. Um quer take flight, acho o time. Um time mais fraco assim, né? Na teoria. A gente tomou 10-5 no CT. Então. Matou o Exit. Olha o green aí de novo. o que, que esse cara fez, velho? Dá pra ver que ele é lunático ainda, maluco. Que ele faz uma smoke, que isso, e erra, né? come a Molotov e mata. Gente do céu. Beleza, Insane. Caramba. Ah, ele fez uma kill. Forte, hein, Insane? Forte, Insane aí. Chama o jogo ali, velho. Pô. Forte demais. Bem participativo aí. O Judoca, né? O Judoca é insane. Nossa. Olha aí. Que isso? Caraca, é Insane, insane, hein? Caraca, velho. Difícil, hein, o mano? Como que tá jogando, hein? Quatro kills, vem pro Ace. Ele Vai quer o Ace. Ah, meio, meio, meio meio. <risos> ah, meio, meio. Meio, meio, meio. Ficou triste. Quem não ficaria mas... Tá maluco, mano, que ele jogou muito, que véio, que é isso? velho. Olha Caraca, Insane, Insane. Muito bom. E vem, rapaziada. Pra você, Insane, hoje, faria parte da sua seleção brasileira do CSGO? Ó, eu vou falar. Pega o Fallen, bota junto do Yuri Cacerato. A partir daí, é Insane mais um. Pode ser Insane Challenge, Insane Jota. Mano, Insane mais um, cara. Ou melhor, Insane, Fallen, Cacerato e Yuri mais um. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, aqui no canal do jogo 1337 todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito pra você. É isso, manos. Eu rindo vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal com 367 fa. No.